Depois de alguns minutos você vendo esse vídeo, talvez você pense... Meu Deus! Mais uma vez o assunto mudança interior. Tenha calma. Se o assunto voltou a você, eu como terapeuta posso dizer que é porque tem algo para você transmutar internamente. Eu me lembro que alguém no consultório comentou... Mas por que provocar a mudança interior se a imagem do Pai, do Criador que está em mim, é perfeita? Ou o Criador, o Pai, nos fez impuros? Ou seja, não há amor com incondicional no Pai, na criação? Olá, eu sou o professor Antônio Bisso, sou para psicólogo e treinador mental. Nesse vídeo, vamos conversar sobre mudança interior, como isso se processa e por que que acontece isso, como que aconteceu comigo também essa grande mudança. Bem, se você está aqui pela primeira vez ou já me acompanha, já ouviu falar que o nosso objetivo aqui no planeta é buscarmos a felicidade permanente. Para isso, precisamos, precisamos estar atentos à nossa mudança interior. Mas aí a pergunta é evoluir, mas evoluir por quê? Para buscar a felicidade? É preciso salientar que nós não nascemos 100% puros, limpos, como uma folha em branco. No início, 40 anos atrás, eu falava nas palestras, ó, nós nascemos como uma folha em branco, e na verdade não é isso. Nós nascemos com alguns karmas. nós nascemos para resgatarmos um pouco a nossa história de vidas passadas, nós temos uma história e isso fica tudo registrado no nosso subconsciente Ainda bem que nós não temos acesso fácil e direto ao subconsciente Senão nós ficaríamos um pouco loucos né? Mas é uma história criada por você É uma história que está no subconsciente Que é onde tudo fica registrado E que pode chutar, pode aparecer a qualquer momento Deixa eu dar um exemplo um exemplo real aconteceu aqui na minha cidade é, a minha cidade é daí Rio Grande do Sul. O cidadão, o empresário bem sucedido, ele demonstra uma vida tranquila no seu dia a dia e de repente ele se suicida. E aí ninguém tem acesso ao seu subconsciente, sem a sua permissão e você mesmo não tem acesso a todas as informações registradas da sua história. Como eu comentei, se tivesse acesso, ficaria louco. Quero lembrar que como eu já comentei em vídeos que 95% da nossa vida é comandado pelo subconsciente. Por isso, um trabalho de mudança interior é extremamente importante. Eu tive transtorno bipolar, tive câncer, tive falácia, tive depressão com tentativa de suicídio lá no fundo do poço. E aí eu descobri que eu precisava efetuar essa mudança interior. Nós somos portadores de uma alma, de uma centelha divina. A luz que está dentro de nós é pura, ela não precisa evoluir, é a própria evolução. Isso está em nós. O que acontece e por que, que você de repente está questionando? Ah, mas por que, que eu preciso mudar internamente? Se eu quiser ser feliz, por que, que eu preciso evoluir? Porque como seres humanos temos o livre arbítrio E aí vamos construindo o nosso interior, a nossa vida Pelas nossas escolhas E normalmente essas escolhas são feitas inconscientemente no piloto automático. Por isso que na maioria das, das vezes, a nossa vida ela se apresenta de uma forma que nós não queremos, que nós não desejamos, mas somos nós que criamos, somos 100% responsáveis por aquilo que nós somos. Portanto, a busca da felicidade permanente, eu preciso sentir a alma, eu preciso sentir a centelha divina, eu preciso me reconectar, eu preciso provocar essa mudança interna. Normalmente, nós operamos o nosso dia a dia de uma forma muito desorganizado mentalmente. E aí, a vida se torna desorganizada, uma bagunça. Então, o que eu tenho que fazer? Onde começar? Uma faxina mental. Uma limpeza mental, uma desconstrução daquilo que você já construiu. É verdade. É como se eu fosse fazer uma reforma íntima. Eu preciso desconstruir, eu preciso fazer uma faxina para construir algo diferente. Eu vou revelar para você o grande segredo de como você pode efetuar essa mudança interiormente. E aí vai sentir a vi, sua vida prazerosa. Provavelmente você conhece muitas técnicas para faxina interior. O EFT, o ponopono, a técnica resto, constelação familiar, é, barra de axis, né? E a minha técnica não mascar. Talvez você já esteja fazendo alguma dessas ferramentas. Algumas pessoas já me perguntaram. Professor, mas eu pratico algumas ferramentas dessas? E normalmente... Não dá certo, parece que não funciona, fica tudo muito amarrado E essa limpeza interior, essa faxina interior eu não consigo fazer Aqui vai o grande segredo para você, o meu presente para você Porque eu aprendi no meu curso de parapsicologia e no curso de física quântica com o doutor Amit Goswami Quer provocar essa mudança interior e sentir seus efeitos? Quer mudar de vida? O grande segredo para você é tem que haver uma coerência interna entre o que você fala, o que você sente e a sua mente. Portanto, a conexão, a sintonia entre fala, corpo e mente, ela tem que ser perfeita para que a mudança interna seja processada. Um exemplo muito simples. Não adianta você escrever no papel o que você quer mudar. Ou repetir palavras, ah, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou tranquilo. É, não adianta fazer isso se você não sente isso internamente. Se você não vibra isso internamente. Né? Porque a mudança é sua. Você tem que vibrar, você tem que acreditar, você tem que provocar. Você tem que ter o um comportamento daquilo que você está querendo. Tudo está ligado. Tudo está conectado. Existe um código energético, existe a sua assinatura energética. E essa assinatura energética é que vai provocar a mudança junto ao vácuo quântico, ao Pai, a Deus, a Jesus, ao universo e no tempo interior. É aquilo que você sentir. Aqui a palavra é sentir, não é tão falar. Você fala, eu sou rico. Você sente essa riqueza? Eu sou calmo, você se sente calmo Você tem esse comportamento Eu sou vencedor Você tem atitudes de vencedor Então, a energia, o sentimento A fala, o sentimento, o sentir, o agir O entusiasmo, a energia Tem que ser coerente tem que, Você tem que estar em harmonia com você É incrível, né? E aí, concorda? Pense um pouco mais o objetivo aqui é provocar você para a sua reflexão e tomada de decisão. A sua mudança é processada por aquilo que você é. Você é a sua sintonia. Fala corpo, mente, coração, vibra pela sua coerência e vai provocar a mudança. Coloque em prática. É maravilhoso. Provoque essa mudança. Você pode... Você merece ser uma pessoa diferente, saudável e feliz. Bem, espero ter colaborado na sua evolução. Se ficou uma bagunça mental, me perdoe. Não era essa a intenção. Deixe um like, deixe um comentário aqui abaixo, importante para mim, para o YouTube. Né? Assine meu canal. No Telegram também tem um canal Somente Tem Poder. Um abraço carinhoso. Namaskar.